como vocês já sabem meu nome é Duda e hoje vim trazer mais um vídeo pra vocês fazem a sua apresentação Renata oi gente que é Bia só que meu nome vai é ser Renata porque eu quis que é eu não é Bia Mia que eu mio é e gente temos uma notícia horrível super ruim aquela série que Gente, talvez eu vou voltar com The Sims Por causa que aquela série não deu certo E eu vou voltar com The Sims Mas a série Isso é doce, Bia eu Gente, a gente tá Aqui vai ser O nome dessa série vai ser Survival Survival com a BFF Ela é minha segunda melhor amiga Mas também serve com BFF, né? É a Lilica? Ou é o Reginaldo? É, um é, é. dos dois. É lá. Vou pegar a madeira. Olha, a madeira verde. Você sabe onde é que eu tô, né? Não. Pia, você tá do outro lado do mundo. Só vou colocar TP. Não. Você quer que eu coloque? Aham. Uhum. Olha, o eu Vou matar esse. Coloca TP. Tá, peraí. E coloca aquele um negócio pra gente... Pra gente morrer e não perder tudo. que tem coquinho, é. calma aí do... aí, gente eu vou ter, eu vou ter que sair do bubia, então eu vou fazer um corte, ai é areia do bubia, areia, pera Ai, caiu tudo, então vamos, tá, vou fazer, eu vou pausar o vídeo aqui e já voltamos, gente voltamos, a gente não sabe colocar aqui gente, eu não sei escrever esse negócio, O um dia a gente vai aprender e aqui. vamos, vamos pegar madeira. A gente pode separar já, agora que Dá pra colocar a TP? Eu sei. Só que como a gente vai voltar pro lugar de novo? Não sei, a gente tem que pegar alguma. Eu já tá tenho uma. Só, uma. só uma. Temos que pegar muito. Aí, aqui. Vamos lá. E, gente, a gente mudou, nós estamos ó oh. é. uh. Peraí Vamos yeah, Vem cá, cadê você? Peraí Arthur. Vem é. cá, vem pra cá, eu tô aqui embaixo Tá, peraí Vamos, vamos Água roxa Vamos pro lugar bem longe daqui vamos. Mundo de doce, mundo de doce Ou você quer minerar primeiro? Não, minerar não. primeiro, né não? Uhum. Aqui. aqui já tem. Aqui ó, já tô na caverna. Cadê você? Ai, eu já achei carvão. Aqui nessa aqui, outra tá Espera aí, me espera. Tô ouvindo um barulho. Porque tem um zumbi ali. Ai, ai. Olha, olha. Tô pegando um fogo. Eu não ajudar, né? Ia achei carvão, pelo menos eu vou fazer uma craft, ou você faz? Você faz aí. Já fiz. Aqui, nossa craft. Isso é um carvão? É. É granulado de chocolate. Madeira verde. Nossa, É da hora. Eu vou... A gente pode usar isso aqui pra construir Oxa, ia... o chão e a rosa pra construir o resto. O que você acha? É. Eu acho a rosa bonita, será? Ah, não sei. Tá pegando pedra? Carvão. Tá pegando carvão primeiro. Eu tô pegando pedra. Eu sempre pego pedra primeiro. Pega pra gente... Pega bastante pra gente fazer tudo. Fornalha vai. Melhor fazer dia duas fornalhas, né? Duas fornalhas faz duas espadas, duas picaretas, dois machados. É, para não precisa ir bem inchado. Hum, só quando eu for fazer a publicação. Ai, já aproveito e vou fazer um buraco aqui pra gente. Como você gente vai plantar comigo? Esse aqui não tem batata, nesse né? Tem sim, só que a gente ainda não achou. A gente consegue ou a gente acha uma vila, hum. ou a gente mata um zumbi e vem pra gente. Vem? É, cenoura. Ainda mais cenoura. Mas não vem o negócio? Carne cru? Também. Ai, eu tô ficando com fome já. Eu não. Eu tô. Eu corri tanto. Ai, ah, esse é diferente do meu. O seu tá lá em cima, o meu tá embaixo. Meu, eu. eu tô na classe não da pocket. Eu Ó. Olha o meu ver. como é que é. Agora o computador. Hum, é igual o computador? Não? É. Ai, desculpa. Desculpa. Meu Deus. Não é assim. É, eu prefiro assim. Desculpa, eu não. Vou Ó, ver. já fiz duas muralhas. Vou colocar aqui dentro. Vou fazer vela. Tchau. Não, isso aqui não é tosse Fazer uma picareta pra mim Isso é tosse, não, não é tosse Você quer que isso eu faça é picareta pra você já? Uhum Fazer todas oito. as ferramentas, tá? Já Ó, oh, eu, tenho, eu tenho oito tosse Tá, já pode ir do lá A caverna O que, que é isso? É ferro? O que? Não, isso não é ferro É o que? Não sei. Vou fazer uma espada Duas, não é melhor ainda Uma Duas, tem esqueleto Tem esqueleto, tem aranha Meu Deus do céu, tudo ah. Pronto, já fiz todas as nossas ferramentas e aqui então Tô aqui atrás de você Pera aí, eu vou colocar no... Bom, Pera aí, vou te dar Aqui, aqui E aqui minha espada. Tá tudo aí. Ah, que minha espada é estranha. Ok. É, a espada é assim trouxe tá bem. Tá vendo? Vamos lá. Aqui ah, ferro. Eu falei que isso aqui é ferro, você disse que não era ferro. Eu achei que era outra coisa que você tinha falado. Bia, <risos> não precisa ficar falando baixo. E gente, quantos de. Antes. De tempo vocês querem um vídeo. Bastante um pouquinho? Tipo, os Youtubers que tem muito sucesso. existe uns 23 e pouco. Um pouco. Ah, já tá com 7 minutos. Ah, deixa mais. Ah, achei mais carvão, Bia. Embaixo. Eu vou descer. o que, que é isso? Muito ferro aqui. E o que, que é isso? Ah, isso aí é gravel. Ai, que negócio que o Jazz do gosta? louco, bicho. Bia, é normal de jeito nenhum. Fica aí em cima. Porque se você morrer, você pega minhas coisas e te dá o TP. Boa tática, né? Aqui, carvão. Essa é só um. Eu desci pra pegar carvão. Só tinha um carvão. Não, tinha, tem mais um ali. Tem? Aonde? Já, já, cá? Aqui, Aqui, achei. Olha o Bicho, tudo. Bata aí, Bia. Calma aí. Quer ajuda? Não. Ai, Aqui vou fazer já bastante. Eu tô com fome, eu preciso comer. agora mas... Bia, você quer voltar pro início? Ou você quer continuar minerando? É, continuar é, minerando. Assim, não significa eu adoro ligar, falando bem sério. Achei mais ferro. É, eu vou ir com você, tá? Tá. Meu Deus, achei muito ferro. É, é tem que me Você vai pra aqui, lado eu vou pra esse, pra ficar mais rápido. Vai pra um lado eu vou pro outro. A gente vai dividir as coisas mesmo, né? Ah, eu não gostei desse lado, não, porque... Ali tem muita coisa. Eu tô todo lado sem saída. Vem comigo. Pode vir comigo, minha filha. Ah, eu é saída. Vem comigo aqui da TP. Não, eu achei muita coisa aqui. É de Deixa eu ver quantos ferros a gente já tem. Eu já tenho 32. Não mais ali. Dá TP aqui, por favor. Porque. Ah, pediu. Só você, só você me dá algumas velinhas. Eu, eu não tenho nem vela. Não? Só tenho nove. Ai, meu Deus, eu sou e agora. Ai, eu, tô, eu vou morrer de fobia. Vou comer coisa crua. Vou comer carne podre. É viver ou morrer? Meu Deus, eu tô no paraíso do carvão Bastante carvão É, isso é bom Muito Meu Deus, é carvão que eu não acaba mais Pronto, peguei essa parte e ainda tem mais aqui Eu já tenho 30 carvões 16. Já tá a 10 minutos de vídeo. Ai meu Deus, vamos fazer uns 23. Hum. Tá muito louco? Eu tô, tô precisando de você, sabe por quê? Por quê? Porque essa, a caverna que eu tô é muito picante, sabe? A minha queria, que vai acabar rapidinho. É grandona aqui, Duda, me ajuda. Espera Duda. Eu... Ah. Isso aqui não vai resolver nada. Eu tô com as pedras. Eu? Não. Hum? Eu tenho vários, porque eu peguei. Eu tenho 10, só. Só 11. Acho que é lindo. Mas, carvão. Ah, eu não vou pegar carvão Pega a Búbria. A gente tem que ver ela. Achei um lugar enorme, Mia. Quer que eu dou TP pra você? Não, não precisa. Minha picareta já tá acabando. Quer que eu dou TP? Não. Eu vou lá. Tô Pode dar, então, vai. Quer ficar nesse lugar aqui, ó. Eu tô muito surdo da Paixão de Ferro, meu Deus Nossa, a não acabou. Um, um, dois, dois, dois, dois, dois, dois. Vai ferro. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Tá aqui. Carvão, por que você não pegou os carvão? Se eu pegar minha picareta, vai acabar. Aí eu tô pegando só os ferros. Aí, Aí buguei. Aqui, deixa eu ver quantos carvão. Já, eu, eu já tô com 50 ferros e o aranha tá atrás de mim. A é muito fofa. Eu quero uma destilação. Acabou a câmera agora. Então, eu vou voltar? Oh, não. Vou tentar achar mais um lugar. Me espera. Ah, já o Ok. O que Show. Deixa eu fazer mais tocha. Tenho Agora eu tenho 33 tochas. Quantas você tem? Ah. Ah, então eu posso ir o para pra você. Ah não, foi carvão. Já vem mais. Tem mais um lugar aqui. Foi. Mexiga. Mais carvão. Muito carvão. Vamos pegar carvão porque sempre é bom. Aí, já acabou. É só carvão. É bom pegar carvão, né? Tô pegando. A gente vai fazer coisa? É tocha. Tocha. Vai usar pra fazer sei lá o que. Pra esquentar comida, ferro. Né? Muita coisa, gente. por isso que a bom sempre é bom gente. Que... e é dá XP. Uhum. Você sabe o que é a XP? Né? Sei. É, tá. é porque eu não sabia. Então, só tão nubo e assim, né, <risos> gente? Eu quero a Luísa. Não, não sou a Luísa. Eu, nunca eu serei. falei coisa errada hoje no vídeo. É, vixe, ela vai ficar fera comigo. Não, você não é mais Falei nada. <risos> Véi. Tem ah, mais carvão ali. Hum. Ali, ó. Eu... Deixa eu fechar essa água. Eu tenho 50 ferros. Ah. Bia, já dá pra ficar sem iron. Não. Não. Ma mais um pouco. Porque a gente tem que fazer essa espada que já... tudo. Pega aí, carvão, por favor. Ai. Vai, vai, picareta. Quebrou. Agora eu tenho que pegar o carvão. O slime! Que bonitinho! Uh -huh. Eu quero mim! Tá uh -huh. Opa, Bia! Cara machuca! Sai daqui, sai daqui, seu é filho! Aí vai vir mais. Ô uh -huh. oh, Bia, batei! Uh -huh. Bia, dá bebê! Calma, calma! Morri! Eu falei que era bom fazer um negócio, mas eu não sei fazer, Bia. Quer? Não sei fazer. Ai! Uh -huh. Olha o Batman, mano! Cadê você? Ai Eu vou tentar achar Cada um vai pro lado Pra tentar achar E quando alguém achar Barra não. CP Eu não quero pensar Não Ai, não, não, não Esse aí é o bate que eu falei Eu quero pegar é essa cor eu não gosto Achei, Bia Achei? Achei Peraí Vem Já tô indo aqui Ai. Erra, uhum. fica TP, Bia, fica essa é dela. Ai, quer que eu não? Tem aqui, aqui. Aqui, achei nossas coisas e o slide. Hum. Bia, hum. é melhor a gente voltar pra cima Pra cima? É, a gente não tem mais nada pra pegar Aí a gente divide as coisas lá Porque eu talvez peguei algumas coisas suas né? Uhum. Vem tá. Vamos lá, pra toquinha que eu fiz Eu fiz Eu tava quebrando É pra onde? Eu acho que é pra cá Errei Não é pra cá eu Acho que é pra cá. Aí é daqui de onde a gente veio. Aí eu a... Agora é aqui. Achei. Cuidado. Eu vou usar... Pe... Repito, não, aqui. É aqui, não é que não. E acabei de achar lá. lava. Quase que fui nadar lá. Hum. Achei. Já estamos com 16 minutos de vídeo. Cadê? Fazer parkour Parkour não né? Ah, errei parkour Só não me parkour Isso aí você é noob Eu também acertei uh! Aqui Eu vou subir com a pedra e você Dá TP, melhor Já tô Tá por... aqui Ah, calma Só dou TP, né Nossa. Gente, desculpa mas é a regra da vida Ou você Ou você Você que tira a pessoa de lá Ou você que é salvada Aqui Tá Já estamos com as nossas coisas Cadê a craft table? Você tá com ela? Uh -uh. Tá. vou fazer uma nova visão então. Olha, ilumina aqui, né, pô Eu iluminei Aqui, ó Pra mim tá iluminado tá. Vou fazer uma porta. Faz. A porta é normal. É, olha. Normalzinha. É Não. Linda! Não é normal. Adorei. Tem a rosa, será? Tá. Vou ficar aqui por enquanto. Vou colocar os, meus, os nossos ferros, né? Temos com 60 ferros no geral. Ó, ah, me dá um pouco aí, né? Eu preciso da minha espada mesmo. Minha então. A gente... gente. Pronto, fiz um baú. Pra guardarmos as coisas Eu vou guardar algumas coisas aqui, tá? Eu tava com a coragem que tem aqui. Coloca minha picareta aí. E eu tinha, porque eu vou pegar. Minha coxinha? Uhum. aí ah, aqui, ó. Tá aí. Eu tô com duas espadas, essa aqui é a sua, porque a, a minha eu usei mais, eu acho. E esse aqui é a ser machado. Nossa, o céu parece bolinha de neve. Bia, eu vou te dar uma coisa, tá? uma batinha. Hum? Uma batinha. Ai! Seu grosso! Tá... Bate na porta, não engringa Grosso Pegou a botinha? Peraí, peraí que eu já vou colocar Agora só falta uma pra mim Isso bota de ferro? É Ai, Bonita, gente. né? É, é <risos> já estamos com 19 minutos de vídeo E aí? Não importa Nossa. Vou deixar as portas aqui, as tochas, pedra tudo Por Menos as minhas ferramentas, que são super importantes Eu tô com... Tem uma picareta aí? Hum? É. vou ficar com ela, eu vou fazer uma picareta nova pra mim não Ai, eu tenho mais, peraí, eu vou fazer comida hum. que comida Você tem alguma carne, alguma coisa assim? Tem frango. Ah, esse, esse aqui é carne de frango. Ai, adoro, adorante. Me tá com Ah, eu também tenho carne de carneiro. Duas. Ó, ah. vou dar pra você. calma aí. Pera aí. Primeiro, a gente vai dividir todas as comidas. Uhum. Fica com você todas, aí a gente divide igualmente. Aí a gente esquenta as outras ficando. Mais um baú de Eu acho que já tá de dia. Vou ver. Já tá de dia. Oito é. ferros Vou fazer espadas pra gente. Tá? Uhum. Cadê? Eu? Um, dois. Dois né? Donuts. Fica aí com você. O okay. quê? Por enquanto Não come não, tá? Eu tô com a vida toda A gente tem que pegar madeira É Não quebra não Por que você quebrou? A gente vai embora daqui Calma, a gente vai esquentar o resto das comidas Quanto comida você tem? A gente, a gente tem pouco Eu tenho mais duas hum. E você? tem mais nada Posso colocar então? Ó oh. Parem e isso? aquele patinho que você tinha? O patinho? A galinha? Tá, acho que já. Já? É o frango. Até. Aí, ó. peraí, Quantas aí você tem? Hã? Quantas aí você tem? Pera Tem uma só então. Não. E geral, comida. Agora pode quebrar. Quantas comida? Conta tudo. Pera aí. Tem um, três donuts? Um frango e dois, sei lá o quê É, dois cardíacos card, de um, dois. Pera aí. Ó, duas pra você, duas pra mim, três pra casa. É. coloca no baú aí. Aí eu pego três. Deixa três pra mim. Hum, vou te dar uma. Você pegou a espada que eu te dei e a picareta? Uhum. Aí, ó. Pegou, tem três aí? Uhum. Uma, duas Isso aqui é a carne, de... tá, obrigado Agora Ai, ainda tem muito ferro pra cozinhar, Ai, meu Deus Ai, depois a gente cozinha Vou ver se dá pra fazer uma calça pra você Tá, uma calça Ai Meu Deus Vai demorar Vale. Eu vou. Pode deixar. Vou embora. Não? Quem dá mais essas? Só mais três. Tá, um, cinco. cinco. Pera aí, deixa eu ver peguei. tudo. Quantas fotos pra fazer? Duas só. Pra fazer uma calça pra mim. Tá. Ah, duas, desculpa. Depois. Não, depois a gente faz. Deixa eu pegar. Nossa, peguei tudo do baú. Pega, Vem cá, pega. Pega aqui, minha filha. A porta? Aham. Uhum. What? O olha isso. Que... Ah, isso aí é quanto você tem de é, proteção. É que você tem a calça e a negócio. Vamos embora. Ai, desculpa. É que eu... Deixa eu só arrumar meu inventário. É que eu tenho que limpar a mão. E eu tenho que arrumar meu inventário. Hum. Aqui, e a picareta, e comida na frente. olha o Daniel ficar com o granulado. Agora a gente cozinhar. vem. Vamos pegar madeira rosa? Bora. Eu, vou, que tal tá, Você pega a rosa e eu pego o negócio pra gente fazer a, a casa de. É. A rosa é essa aqui vermelha? É. Ai. Zumbi! O, o zumbi tem mania de comer, né? É? Por que eles é. gostam de Eu sou lá mais fraco aqui, né? Às vezes não morre, hein? Ai, eu já tô com o Mas eu não vou deixar pra comer agora, não. Ah, eu vou comer assim, vai. Come porque. Nossa, comi e resolveu de nada. Ah, resolveu sim. O dono é carne de porco, né? É. Achei cana. Vou pegar. Tá. Pra gente fazer livro, sabe? Me uhum. cantarentos. Isso, É? Será que a gente consegue ir pro dente? Não hum. sei, você sabe que o galhão é o dente, né? que na feia? Gente, vamos ficar com o vídeo por aqui Ana, vem aqui pra finalizar comigo vem aí, deixa eu pegar Tô indo aí, bem, melhor aí é. Gente, vamos acabar o vídeo por aqui E a gente vai jogar um pouquinho em off E vamos encontrar o um lugar perfeito, né? Pra fazer uhum. nossa casa e hoje estamos aqui com esse vídeo e... Valeu! Tchau, tchau! Uhul!